Nova temporada Novo técnico E a mesma ambição Chegar ao topo pela quarta vez E nesta terça, 9h15 da noite O tricolor inicia sua jornada rumo à glória eterna em Cristal e São Paulo Pela Copa Comembol Libertadores Você vem com SBT